desses eventos de hoje, evento ao qual a nossa cidade, a população esperava, senhor prefeito por esse momento, para fazer as suas perguntas, fazer as suas colocações tirar o desespero do coração dos lares a qual, a qual vive a cidade hoje Mesmo que há muitos enfrentamentos dos órgãos responsáveis sindicatos, ordens de advogado para que possamos assim estabelecer e fomentar de forma, de forma clara a qual nós temos um grande compromisso com a nossa cidade de Macaé. Então, eu fico feliz, só a felicidade de estar aqui nesse dia de hoje, juntamente com o senhor prefeito Aulísio, a qual nós vimos um cenário totalmente lotado em busca de uma resposta, em busca daquilo que quer, daquilo que luta daquilo que tem por direito. Então é parabenizar todo o público e vou aguardar, vou ouvir os questionamentos, as perguntas, para assim depois estar tá fazendo as considerações mais. A partir já agradeço aqui a Deus por essa oportunidade de participar dessa audiência pública. Muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra o vereador Maxwell Vaz. Senhoras e senhores, boa noite. Quero saudar o prefeito que preside essa audiência pública. Saudar os colegas vereadores que aqui se apresentam. E aproveitar essa oportunidade, quer dizer, é uma grande oportunidade que nós temos né? diante de tantas pessoas interessadas no desenvolvimento do nosso município fazer uma sugestão à direção da, da audiência, se puder avaliar a possibilidade de dar voz, pelo menos, algumas lideranças né? da CINF, que eu vejo aqui, presidente do sindicato, pelo menos as lideranças sindicais e, e, e órgãos que né? são assim, muito respeitados no nosso município, que seria bom que constasse em ata também, ah, Estou fazendo a ata, né? Vereador, o senhor me dá uma parte? Dá Uma parte. Vamos dar essa redeira sustentável aí, o presidente da Assis, o Jair da Fijan, o presidente do sindicato, para tá sentar na nossa mesa aqui, tem espaço aqui. Eu gostaria que eles viessem com a nossa mesa. E aí, o presidente do sindicato... Seu João, Seu João, o senhor são presidentes do sindicato... Não vai ter lugar para todos, mas, mas pode. Posso... Na Sindicatos Metalúrgicos. Vamos escolher isso aqui. É bom que ajuda a legitimar o processo. É, e vou, vou aproveitar também pedir ao nosso. ao nosso. que a gente. Combinasse aqui uma limitação para a mesa de três minutos, né, eu poderia até dar espaço para as perguntas, eu só para ver se quiser fazer a palavra, três minutos. Pode ser assim? Combinado? Então, com a palavra, Bíblia. É, então, eu começo agora. da <risos> saudação.